Nem tudo hoje em dia está conectado, né? Então, existem soluções que têm que é, entrar no mercado para o que já existia. Por exemplo, você tem uma, uma luminária, sei lá, você tem é, é, é, interruptores, né? Você tem botões de ar-condicionado e aí você precisa acionar esses botões. Então, o que, é que você faz? Compra esse acionador de botões, que é o Prota, né? E você tem o acionamento de um botão, olha só que legal né? Então esse cara aqui, ó, ele faz o acionamento do botão E para interruptores, por exemplo, esse caso aqui né? Você tem que acionar e desacionar Então ele coloca um velcro e ele tanto empurra quanto puxa né? Esse cara ele é controlado via Bluetooth Low Energy, então a bateria que está dentro dele, né, na verdade você consegue recarregá-lo via mini USB, né, mas com uma carga você tem um ano de duração. E aí você tem que acioná-lo através do seu, do seu iPad, ou do seu iPhone, ou do seu Android. Né? Mas se você não quiser, você pode ter um hub aqui que faz o controle desse cara. Então, assim, é mais uma ideia legal que a gente vê aqui né, e que funciona extremamente bem. Tá? Então, é aquele botão acionado que você tinha problema, às vezes, para fazer na sua casa né, e que aí você agora consegue resolver fácil. Então, quem quiser dar uma conferida, prota.info, você vai conseguir comprar. Tem um kit lá, que eu estava conversando aqui, que custa cento e poucos dólares. Você tem todos os caras ou você compra cada botão separado. Por 40 dólares.